Boa noite, seres de luz, seres, seres maravilhosos como vocês estão. Hoje é aqui para fazer uma live. Oi Beth, oi Gleide, bem-vinda, luci querida. Deus na paz, amores. Eu estou um pouco rouca, mas vamos fazer o que for possível, Leila. Boa noite, Flor. <risos> Me pede aí para vir ao vivo. <risos> Hoje a nossa convidada é a Gleide, essa pessoa linda que faz tanta contribuição. É ao trabalhadora da Luz Assídua, a Roberta, querida. Uma trabalhadora, da luz, uma trabalhadora da Luz Fantástica. Ela já está chegando aqui. Nossa, Olá, minha isso. Olha isso. Que não tem filtro, não, né? Como é que põe um filtro aqui, hein? Aí tem um gracinho aí. Tô... Isso, né? Menina, eu nunca entrei aqui no Instagram, sabe? Pronto, agora eu tô aqui, né, gente? Ai, Jesus, o que, que eu faço da minha vida? Isso tá bom. Isso é a boca. É o okay? Eu também, quando comecei a entrar no Instagram, eu estava brincando com os filtros, eu <risos> sabia o que eu falo, por favor, só pra gente. Olha que não tem filtro, não, flor. Olha. <risos> que, que filtros são esses? Mas vamos lá, gente. Vamos deixar sem filtro mesmo, vamos pro natural, se vocês veem meus melas. Não hum, <risos> tem problema. Eu, né? Eu hoje tenho que comprar filtro. Pois é isso, que eu tô percebendo aqui Eu vou colocar Eu vou colocar o fone Só que o fone meu aqui é por baixo Me desculpem é como... Porque O meu telefone, ele é diferente viu, gente? gente, olha isso Quer dizer, Angelina Jolie pode usar filtro e eu não é incrível Mas olha, não tem problema se ficar assim, não? Tô um pouco torta não, né? não tem problema nenhum É porque é o fone É, o meu também é por baixo É por baixo Fica, aí. Fica. acaba dando interferência Ai, obrigada, minha flor Mas olha, tá tudo bem, né? Eu pensei assim: bom, ali na hora ali a gente coloca um filtrozinho e, e tá tudo beleza. Hum, nada. Você é linda de perfeito, um porque a gente só vê a sua luz, amor. A gente não tá preocupada com os detalhes, ai, ai, obrigada. <risos> Vocês são os amores mesmo, né? É porque nós te conhecemos, já sabemos do seu, do seu estado de luz. Então, o resto é detalhe. Ai. É. <risos> Olha, Beth, eu quero muito te agradecer por esse momento, por estar aqui com você, né, e a sua família, né? A sua família aqui do Instagram, né? Trazendo aí um pouco de algumas palavras, talvez, falando um pouco de como foi tudo que aconteceu comigo. E eu quero também muito agradecer o pessoal de casa que está entrando aqui na live. Né? Para participar e colaborar com a energia, gente. Se houver alguma pergunta, por favor, né, Beth? Fiquem à vontade. Com certeza. Né? Eu só vou dizer uma coisa. Eu estou gripada. Tem três dias que eu estou dormindo. Meu então, Deus. hoje eu estou com a minha garganta afônica. Então, eu não vou forçar muito a minha garganta. Não. E é muito bom que você esteja aqui. Que você direcione aí o processo. Sim. um pouco da sua história. Agora, sim, eu estou muito feliz que você está aqui. Estou muito feliz que o público está podendo te ver num outro, é, no outro meio que não seja o YouTube. É verdade. Porque... Isso é muito legal, muito legal. Então, cliente, é. seja muito bem-vindo. Quero lhe agradecer, juntamente com os trabalhadores da Luz, pelo trabalho lindo que você faz. Junto a todas essas pessoas que estão buscando, né, e que encontram né, no seu canal, encontram nas suas mensagens, o alento para continuar, né? o direcionamento para a gente continuar Sim. nesse lindo processo de Luz. Gratidão. Eu é que agradeço. Agradeço também a compreensão de todos vocês aí. E olha, é realmente um trabalho que é feito com muito amor e a gente vê o resultado de toda essa dedicação. Quando eu recebo as mensagens, gente, para quem não sabe aqui, eu tenho um canal no no YouTube com o um nome de Golden Fischern. Esse nome me foi inspirado. É, tem toda uma história por trás, né? Tem tudo a ver com com meu despertar, né? Então, foi inspirado por Cryo, que quer dizer pezinhos dourados. Porque no início do canal, eu fazia sapatinhos de crochê, porque foi inspirado assim. Você vai abrir o canal para fazer sapatinhos de bebê de crochê. Só que eu dizia, mas eu não sei fazer crochê. Começa era e aí do nada foi criando assim coisas maravilhosas, maravilhosas que eu ficava uau, admirada com aquilo, né? E de uma vez o canal cresceu de uma forma espetacular. E aí do nada eu fui direcionada a começar a postar as canalizações de Kryon, né? Foi aí tudo o desenvolvimento. Mas vamos voltar lá onde tudo começou. Né? lá na minha infância no Brasil no estado de Minas Gerais numa cidade chamada Contagem né? é, quando eu tinha por volta dos meus cinco anos de idade talvez eu já comecei que eu me lembro cinco quatro anos de idade eu já tinha começado já a ter alguns sonhos que eram premonições né? visões eu via e acontecia e a partir dali tudo começou a, a ficar para mim assim um pouco estranho Por que, que eu com cinco anos eu vi aquelas coisas né e aconteciam mas ninguém me explicava nada foi até que com sete anos eu tive uma doença nos rins onde eu fiquei meses sem poder comer comida salgada temperada nada fiquei internada alguns meses e logo depois é, a médica disse para minha mãe não ela não ela não está curada nós vamos ter que operar vamos ter que começar a pensar num transplante né mas a minha mãe é, como tinha ainda algumas irmãs dela muito crente evangélicas disse para a médica não ela não vai ser operada ainda não eu vou fazer uma campanha numa igreja para ela e ela vai ser curada tudo bem a médica liberou então no sétimo dia dessa campanha o pastor né ele disse lá na frente aqui tem uma senhora que está aqui hoje em busca da cura para a filha dela e nisso a minha mãe levantou a mão e ele disse, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração para sua filha. E quando ele estendeu as mãos na minha cabeça, ele fez a oração e ele disse, a partir de hoje você está curada. Não tem mais nada. Tá bem, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi comer comida salgada. E a minha mãe, não faça isso menina, você tá doente, você vai ser operada. Eu não, eu não estou doente. A doença já foi embora e eu continuei comendo e eu nunca mais tive mais nada a partir daí foi que eu descobri que eu tinha esse dom da autocura. tá então era eu manifestar era eu pensar não eu não aceito a doença e foi sempre assim na minha vida eu simplesmente dou uma chacoalhada me sinto uma borboleta né? e, e é, tem que ser assim gente porque toda vez que a gente aceita uma doença na nossa vida a gente está dando ênfase e mais forte ela fica então quando eu vejo uma pessoa que vive naquele estado de vítima porque tu sabe que há muitas pessoas hoje que elas gostam de de falar se uma está doendo a cabeça, a outra dói o corpo inteiro. Se uma está com a garganta inflamada, a outra já está com a pneumonia, não é? É uma querendo ser. Oi. Tem uma disputa, né? Cada é um uma quer mais que o outro. É. E isso é virou um vício na humanidade, né? Virou um vício. Virou um vício frequentar hospitais. Virou um vício é fazer exames. Gente, quantas pessoas que eu conheço que chegam e falam, vive fazendo controle, precisa fazer um check-up. Tudo bem, se a pessoa decide fazer um check-up, tem que fazer porque tem algum motivo. E não simplesmente assim, porque sentiu vontade de ir ao médico, porque, cuidado, quem procura acha. Porque primeiro, você está criando na sua mente né? Quando a mente cria, automaticamente o espírito fica doente. Quando o espírito adoece, vai para o corpo. Aí o corpo adoece. Então tenham um cuidado com o pensamento, com o que você está cocriando com a sua mente, tá bom? Então a partir disso tudo, é, comecei a pensar, é, por que, que eu existo? Para que que eu estou comendo? Porque a partir de então eu comecei a, a ter aquela ansiedade. Por que que eu preciso estudar? Oi, minha flor. Deixa eu mandar beijos aqui. Coisa Ai. linda. É, Amanda solta. Beijo e um monte de outra aqui, né? Então vamos lá. É, a partir daí eu comecei a fazer essas perguntas filosóficas, né? Que, então eu partia. Como eu comecei em um ramo evangélico. Então eu começava a buscar, eu ia de uma denominação para outra. E nós sabemos que tudo isso que a gente traz com a gente já vem de vidas passadas. né é, Numa vida passada, em Irlanda, eu fui queimada na Irlanda. né Por ter conseguido... Naquela época eles me chamavam de bruxa, fui queimada. Hoje eu não posso mais. Gente, sinto muito, mas as fogueiras já foram <risos> abolidas, ainda bem. Né? Se não imagina, Beth, todas nós estaremos novamente na fogueira. né? Porque já naquela época, por ser uma curandeira, Nossa. já era queimada. Era o que eu era, uma curandeira, né? uma amante de Gaia, uma amante da natureza. E por causa disso, fui queimada. E nessa vida, eles não podem fazer isso, então eu posso exercer o meu dom, a minha, a minha, a minha missão de vida livre, leve solta. Isso. Então vamos lá então, live evangélica? Não meu amor, não é uma live evangélica, <risos> é simplesmente a minha história, porque a minha história começou quando eu estive evangélica, porque eu passei... Por vários processos, tá bom? Hoje eu estou universalista, já nem é mais espiritualista, porque é tudo uhum. um processo, tá? Então eu passei por várias religiões evangélicas em busca de resposta para as minhas, para as minhas dúvidas, né? Para o meu despertar. E aquilo não acontecia, gente. Ou melhor Estava acontecendo de forma com que eu não me sentisse tão assustada com o processo. Então, tudo tem o seu processo e vai, uh, e vai devagar, passo a passo. Então, o meu sistema foi primeiro no evangelismo. Passei por várias denominações até os meus 18 anos. Só que eu não aceitava muito bem o que era pregado quando eles diziam para mim aí você vai para o banco tá de castigo porque pecou mas aí eu me recordava da passagem de Cristo não julgueis para não ser julgados né porque a gente sabe que essa é uma moda ou um hábito muito enraizado no ser humano julgar julgar, ele julga simplesmente porque está no hábito ele tem vontade de julgar ou a pessoa é muito magra ou a pessoa é muito fortinha para não falar, porque senão vai surgir ainda polêmica né? por tudo ele julga né? porque a pessoa fala devagar, igual quantas vezes eu não fui criticada porque eu falo devagar eu não sei falar diferente né às vezes a pessoa até que criticou era uma daquelas que saía atropelando tudo, né? Atropelando, atropelando, não atropelando, atropelando tudo, engolindo as palavras para chegar no seu objetivo, porque a ansiedade dela é muito grande. Né? Uhum. Então normalmente as pessoas ansiosas elas atropelam umas às outras, né? E foi assim. Então quando como eu não encontrava resposta para as minhas dúvidas Eu entrei em um estado de depressão muito forte Muito forte, já com 15 anos Eu tinha muita depressão Mas eu subia para cima da minha casa Me deitava e ficava observando as estrelas Eu conversando com as estrelas E aquilo para mim era fascinante Desde muito cedo eu fazia isso né? E então, é, algumas vezes eu recebia insights já, mas sempre com as premonições em sonhos, com os desdobramentos, ou melhor, com as projeções, sempre muito ativas na minha vida. E eu não sabia o porquê de, de tudo aquilo. E então, em 2001, eu vim para a Suíça. O amor me trouxe para a Suíça, ou o suposto amor, né? <risos> Porque tem sempre que ter uma razão para a gente vir Naquela época a gente acha que é amor Mas depois a gente sabe, não Foi apenas uma ponte né, Para eu poder voltar de onde eu já tinha estado Em algum passado remoto de outras vidas Tá bom? Então eu, três, quatro anos depois Mais ou menos eu estava caminhando no jardim, gente Eu não sabia pensar em outra coisa A não ser é, Tirar a própria Life né? Não sei se eu posso falar, Beth Tem algumas restrições aqui? Não, tranquilo é. Então, eu pensava Em tirar a minha própria vida Porque já não aguentava mais Viver naquele Naquela dúvida Porque eu pensava, se a vida termina não faz sentido. E qual que é a minha missão? Por que que eu estou aqui? Eu preciso de respostas. Senão não faz sentido. E eu buscava no modo mais fácil para isso acontecer, que, que não corria o risco de sobreviver e se sobrevivesse, não deixasse sequela. Porque imagina, não dá, né? E aí, eu passando por tudo isso, do nada o telefone toca. Era para o meu ex-marido, mas ele achou que fosse para mim, porque eu é quem falava brasileiro, português, não brasileiro, português. E Então, ele passou o telefone para mim. Quando eu atendi o telefone, eu não conhecia a pessoa, mas eu fiquei conversando com ela três horas, gente, três horas. E eu achava aquela conexão fantástica, que eu cheguei a perguntar para ela, olha só o rótulo, a falta de sabedoria eu perguntei para ela ai eu preciso perguntar eu estou me sentindo tão bem com você você por um acaso é evangélica olha só o rótulo então a pessoa me falou não minha querida eu sou espírita cristã se você quiser eu vou te enviar o livro violetas na janela você vai ler e depois você tira suas próprias conclusões Gente, esse foi o primeiro passo para que a minha água se transformasse em vinho. <risos> foi fantástico. Esse foi o momento que deu início realmente à minha ascensão. Porque eu comecei a me interessar profundamente pelo Espiritismo. E comecei a aprender várias coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Fiz estudo dos livros dos médiums. E tantos vários outros, né? vários outros, isso foi expandindo a minha consciência, foi me tirando daquela casinha, né? foi me tirando a venda dos olhos e me transformando em um novo ser humano. E essa transformação perdurou no espiritismo né? durante uns 10 anos. E foi então que eu me casei novamente e me engravidei e durante essa gravidez você sabe que durante a gravidez a mulher fica mais sensível ao mundo espiritual né fica muito mais sensível e aí também houve outra grande expansão da minha consciência foi quando me chegaram as canalizações de crime ele dizia foi assim eu estava no terceiro mês de gravidez e eu sentia, me apareceu. Nós sabemos que não existem por o acaso. O acaso não existe. Então apareceu para mim uma canalização de Kryon na voz de Gustavo Morin, que o canalizador era o Lin Carroll, tá? Mas eu ouvi aquilo, foi a minha primeira vez. Eu pensei, ah, mais um pastor americano fanático. Tudo bem, deixa para lá. Tira fora, né? Tira fora. E depois, passado alguns dias, veio novamente. Canalização de cryo. Eu novamente recusei. Terceira vez, recusei. Da quarta vez, me falou muito nítido. Desta vez você vai ouvir. Ah, vai. Eu, eita, tá bem, desta vez eu vou ouvir. E eu ouvindo aquilo, gente, era uma... Era uma sensação tão boa, era uma sensação de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E então, eu comecei a ouvir todas as canalizações de Kryon. Todas. E como eu não podia mais trabalhar, porque eu não dava mais conta, eu fui inspirada por Kryon a abrir o canal Golden Fiskan. E posteriormente, em questão, gente, em questão de dois meses me parece o canal teve um, um disparo né já foi monetizado e assim que ele foi monetizado cryon veio e disse agora tá na hora de mudar vai postar as canalizações de cryon e eu como assim mas não sou eu quem canaliza o cryon ainda vai postar as canalizações de cryon e tu sabe que quando essa, esses pacotes nos chegam, é, nós não temos outra opção. É como se fosse, E essa é a sua missão. Força, vai que nós estamos contigo, vai dar tudo certo. E assim eu fiz. Passado alguns meses, eu estava lá fora, né, no meu balcão. E eu olhei para o céu, como sempre eu sou uma amante do universo, estava ali observando, e perguntei. Porque na mensagem do dia anterior, Kryon trouxe uma mensagem que dizia simplesmente assim. Me peça, peça que eu vou te responder. Eu vou te responder. Faça a pergunta, Kryon. Como é? Cryon, me responda. É assim que eu vou te responder. E eu senti: essa mensagem foi para mim. Essa mensagem teria sido exatamente para mim. Era aquilo que eu estava precisando ouvir para eu dar sequência ao trabalho. Então, nessa noite, observando o céu lá fora, eu perguntei: Cryon, eu estou no caminho certo? É para continuar? De repente, eu senti no alto do meu chakra coronário. Olhe para cima, em direção né, ao chakra coronário. Quando eu fiz assim, gente, uma estrela enorme, enorme, brilhou no alto da minha cabeça. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E naquele momento, eu senti a confirmação sim de cryo dizendo sim é para continuar eu me emocionei tanto porque é uma energia maravilhosa é uma energia arco-íris é uma energia de amor tremenda eu entrei para poder compartilhar com meu marido né e, e assim deu continuidade e a partir daí foram muitas coisas se transformando eu me tornei terapeuta né e tenho aprimorado cada vez mais, cada vez mais. E muitas portas vão se abrindo. Aliás, eu quero até tocar nessas portas que se abrem, porque são essas pessoas maravilhosas que chegam na minha vida, é que trazem as chaves com elas, onde eu possa girar a fechadura da minha porta e abrir e descobrir um novo horizonte que estava preparado para a minha vida. Então, aqui as pessoas que estão com a gente, um grande beijo para todos vocês, gente, coisa linda. É, se vocês estão aqui, com certeza, não é por uma acaso. Todas as pessoas que chegam nas nossas vidas, elas trazem consigo uma chave, que você vai estar abrindo alguma porta, que está no seu conhecimento, mas por Às vezes é necessário. Que você esteja atento e aberto às oportunidades, aos sinais que o universo te traz. Para que você tenha a percepção maior da sua missão de vida. É neste momento que eles falam com a gente, não é mesmo, Beth? Com certeza. Eu me vejo é. aí um pouco na sua história, né? Sim. É eu tá abri lindo. recentemente um canal no YouTube... E foram eles que me disseram, vai para o YouTube, vai para o YouTube, vai para o YouTube. Eu fiquei protelando, protelando, protelando. Chegou um dia que não deu mais para correr, né? Ele, bota no YouTube, ok, eu vou para o YouTube. E aí, foi para o YouTube. <risos> Porque a gente sabe que dá muito trabalho gerenciar muitas redes, né? Já. Uma já dá tá... trabalho imagine mais de uma. Sim. Mas eu estou obedecendo, né? Estou obedecendo e ok, vamos seguindo, vamos seguindo. Sim. E eles ficaram mesmo com a gente. Se a gente Sim. perguntar, Olha. eu tô nessa... Gripe. E eu me lembro que na terça-feira eu disse assim, eu estou muito cansada, eu preciso descansar. Gente, eu fiquei gripada, tô dormindo há três dias. Então, assim... <risos> sabe o que, que foi isso, Flor? Mas você sabe o que, que foi isso, essa gripe sua? Foi o modo que eles encontraram pra você descansar. Porque senão, senão a gente não consegue eu tô emocionada a gente precisa às vezes sentir algo no corpo a gente poder deitar e tirar aquele tempinho para gente então se por um acaso você sentiu alguma coisa no seu corpo não blasfeme não fique irritada por isso simplesmente aceita e siga aquilo que o seu corpo tá pedindo é para descansar então vamos descansar não é isso. E, e, isso. e isso acontece, olha, voltando, quando se passou um ano, depois dessa confirmação de Kryon, gente, se eu não me atrevo a dizer, no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma hora, um ano depois, eu voltei a fazer a mesma pergunta, Beth. é pra continuar? E você não sabe o que que aconteceu. Novamente, olha pra cima Eu olhei pra cima A estrela brilhou de novo, gente e, e, e acontece sempre aquela emoção gigante de realização sabe? Algumas pessoas não entendem o que é canalização Elas pensam que é a nossa própria consciência Pode até ser, mas em um futuro muito distante Assim como Cryon diz, né? Que Cryon ele é a nossa consciência no futuro, que voltou agora para para nos instruir, porque nós que estamos nessa missão trabalhando como os trabalhadores da luz, não é somente eu, a Beth, as outras pessoas, não. Somos todos nós que estamos nessa nessa missão agora buscando cada um de nós. Somos um ponto de luz que juntos formamos um, um farol, né? E Kryon diz que nós somos ele, essa consciência que vem aí de um tempo é, para poder o quê? Salvar o planeta Terra, gente. Olha que missão magnífica! Então as pessoas não compreendem o que, que é uma canalização Acham que é fruto da nossa consciência Mas não é. é Nós recebemos assim Em um pacote Que ele é tão perfeito Que às vezes fica até difícil de encontrar palavras Para distinguir uhum. o que, que está sendo recebido Para passar naquele momento Né, Beth? E sem Você, contar eu quero dar um relato de uma EQM que eu tive, tá? Que colaborou também para que tudo, muito mais, começasse a aflorar na minha vida de uma forma, uau, magnífica. Eu estive, eu me sujeitei, eu tive que passar por uma cirurgia e durante aquela cirurgia eu... Gente, eu só me lembro que eu estava em um lugar maravilhoso. Era um lugar perfeito. Realmente, aqui na Terra, não existe... Deixa eu ler que O universo confia muito em você. Confia em nós, meu amado. Em nós, né? Essa, essa missão é nossa. De ajudar toda a humanidade. Gratidão pelo carinho. Então... É, aqui na Terra eu nunca experimentei o sentimento que eu que eu experimentei lá do outro lado, Beth. Eu estava sempre acompanhado, acompanhada por uma pessoa é, que eu não conheço, não sei quem que é, mas eu sei que essa pessoa está sempre comigo e era um sentimento tão bom, tão magnífico que não dá, não tem como explicar. E quando eu estava voltando, eu não queria voltar, eu não queria voltar. Eu simplesmente eu chorava. Eu chorava porque eu já voltando no famoso túnel, né? <risos> que a gente descreve como um túnel, eu sentia já saudade. Eu sentia saudades daquele amor que eu sentia lá do outro lado. Porque eu sabia que aqui, na tridimensionalidade, eu não ia sentir novamente. No máximo que a gente sente é o um momento de plenitude, é esse momento de felicidade, de serenidade. Onde nós nos conectamos com a espiritualidade, com Gaia. Mas não é nada comparado com o que a gente sente lá do outro lado. Uhum. Nunca não chega não chega não tem descrição aqui na terra para esse sentimento mas aí durante essa volta o meu mentor ele sabia exatamente que eu não queria eu estava relutando para não voltar então ele foi colocando olha você tem a sua família que está à sua espera você tem os seus filhos eles foram surgindo na minha tela mental um por um eu só tenho dois viu? Deixa eu explicar, porque não pense que eu tenho cinco <risos> Tenho dois filhos Então cada uma dessas pessoas Elas foram chegando para mim Devagar Na minha tela mental E eu fui me recordando Até mesmo do sentimento de mãe Porque lá do outro lado Você não se recorda nada disso Não existe saudade Não tem doença Nada disso, gente É fenomenal e então fui me recordando do meu esposo, e de todo mundo, mas mesmo assim, quando eu voltei, eu só sabia chorar. Chorei ainda durante uma semana, porque os requícios daquele sentimento ficaram tão impregnados dentro de mim, que eu conseguia, eu fechava os olhos e ainda conseguia sentir aquele amor gostoso, mas que com o tempo claro que ele vai se diminuindo porque nós temos essa ainda essa coisa de esquecer né tanto é que tem aquela frase tudo que não é lembrado quem não é visto não é lembrado né? não é sentido então a gente acaba por se afastando aos poucos mas o mágico é, é que você sabe que algo muito grandioso Está à sua espera lá do outro lado Essa é a confirmação, gente De que a vida não termina Simplesmente depois do desencarne do corpo né? Enquanto Tem muita gente que acredita assim Porque falam comigo assim É sério isso? É. é Quando você vive Você não acredita Você não pensa que é Você não acha que é Você sabe que é é muito diferente é muito diferente do saber por pensar achar que é então é assim que eu vejo gente hoje eu vejo a vida muito muito mais diferente e aí a partir daí eu me tornei como eu já disse terapeuta hoje eu faço os meus atendimentos né estão acontecendo canalizações fantásticas graças a Deus porque eu tenho recebido muitas mensagens de Clion, pelo Cristiano e a Sabine, né? São uhum. os meus amores também. Sempre da gente é, da Medical, né? Aquela grande família linda, gente. São uma família maravilhosa que entraram também na minha vida. Essa é uma família maravilhosa que entrou na minha vida para poder transformar. E isso é que eu posso dizer. Transformar foi só transformação que me aconteceram. A Beth trouxe-me também coisas maravilhosas com os atendimentos dela, com as canalizações. Gente, a Kiara. Então, isso tudo me despertou, me conectou com o meu mentor também, o guardião, um arcturiano, que trabalha junto comigo, junto também com mãe Maria, mestre Sananda pena branca Hilário, gente isso é fantástico é fantástico e eu eu só agradeço porque a cada experiência que eu tenho com algum assistido alguma pessoa que chega até mim o quanto eu sou grata porque através dessas pessoas as minhas percepções a minha conexão ela vai aumentando a minha frequência, ela vai ficando cada vez maior. Então, Sim. isso é transformação para todos. Né? Com certeza. Eu, eu fico falando para as pessoas da nova Terra, né, da transição planetária. E eles me dizem assim, vocês não conhecem isso. Então, não adianta vocês quererem ir para a nova Terra levando o que está aqui. Você falou aí dessa sensação, né, dessa experiência, dessa percepção que ela é extrasensorial e ela é muito ampliada. A gente não tem condições psicológicas, a nossa mente não consegue traduzir isso. Então, assim, a gente está querendo fazer uma transição planetária, tentando compreender pela nossa mente lógica o que não é lógico. Então, a gente precisa realmente se abrir dar o passo no novo. A partir desse espaço que você falou, que é o espaço do nosso saber, a gente acessa esse espaço do nosso saber. Então, a gente não tem dúvida, é aquilo. E a gente simplesmente vai. A gente não tem referência porque a gente não conhece. A gente está construindo novas referências. O futuro não pode ser baseado no passado. E no presente, a gente precisa se abrir para viver o novo. Senão a gente não vai para a nova terra. A gente não cria a nova terra aqui. Porque ela é muito, mas é muito, muito, muito maior do que a gente possa supor. Muito mesmo. Uhum. É verdade, Beth. Algumas pessoas me perguntam assim. Mas como que a gente vai para uma nova terra se há tantas pessoas ainda fazendo tanto mal? A minha vida é assim, a minha vida é assada. Agora, Sim. uma coisa eu digo. Para você começar a co-criar a sua própria nova terra, é necessário passar por uma, um autodespertar, para fazer o autoconhecimento. Porque imagina, Beth, se todo mundo começa a sair por aí co-criando, sem fazer o autoconhecimento, sem fazer um despertar espiritual, sem fazer um despertar da consciência. Não é. Não vai dar certo. Então é necessário para que tudo isso aconteça que o ser humano possa evoluir um pouco mais espiritualmente. É como as mad bad. Elas já existem. Mas agora você imagina só se essas mad bad começam a ser usadas agora. Né? Uhum. Com tanta mente ainda na luxúria, na... na... Como chama? Nas coisas supérfluas, na ganância Sim. de um querendo ser mais do que o outro. Um querendo provar mais a sua verdade do que o outro. Sim. Imagina, essa Mad bad, ela vai ser usada para quê? Porque já que as pessoas podem mudar de aparência, né, elas podem é, transmutar tudo nelas. Imagina o que não seria... Então, as pessoas que poderiam usufruir dessas mad beds seriam somente os milionários. E os outros? Nada. Então, por isso é muito importante a gente dar o passo na nossa própria evolução. Antes de começar a sair por aí, cocriando tudo. Então, procure sim uma pessoa que esteja apta para te ajudar. Né? Um terapeuta. Ou até mesmo aquele avozinho que tá lá no interior, cheio de sabedoria. Se você der um pouquinho de ouvido para ele, com certeza muita coisa boa, muitas sementes boas, aquele aquele ser tem para te dar. Cada pessoa que passa na vida da gente, né, Beth, tem algo bom para nos oferecer. Agora Todas. a gente precisa aceitar o que está sendo oferecido Com certeza, a gente precisa aceitar E é o que muitas das vezes as pessoas ainda Por causa do ego, talvez, ou por falta de sabedoria Elas não estão prontas para isso Porque, é como eu disse, a verdade é de cada um E então, uhum. às vezes o ego ele é tão forte Que ele não deixa a pessoa se abrir para outros outras direções né ou talvez por causa da crença limitante que vem de família que vem já dos seus antepassados que não são poucas, que não, são poucas. não vem da religião vem da política vem da educação não é? da cultura da, da cultura, exatamente e isso aí vai, vai isso. nos moldando vai sim Petrificando o homem Que deveria ser luz Mas olha Nós estamos retornando Porque esse é um caminho sem volta Para Gaia <risos> não é? Esse é um caminho Sem volta Quer quem queira Oi? Com certeza Exato Quer quem queira, quer quem não queira Esse é um caminho Que não tem volta da iluminação, gente Então eles sempre pedem Que Para estarmos abertos A tudo que nos chega Analisar com o chakra do coração Com o chakra Sim. cardíaco né? Analise Se a mensagem ressoa com você Deixe ela entrar Pratique Sinta Viva né? Viva aquilo que você ouviu Muitas das vezes a gente ouve as coisas e fala assim: é realmente, né? Eu podia muito bem dar um bom dia, mas hum, talvez amanhã eu faça. Quando chega o amanhã, uhum. Uhum. chega no trabalho, bom dia. Né? Mas podia dar aquele bom dia, bom dia, bom dia, eu estou aqui. O que temos para hoje? Né? O que temos para uhum. hoje? Se você fizer essa pergunta ao universo, Pode ter certeza que ele vai te responder de uma forma ou de outra, seja no Insight durante o banho, seja numa mensagem igual comigo aconteceu, porque há dois anos atrás, eu me, dois anos e meio, eu me perguntava qual é o próximo passo, porque eu estava naquela busca. Gente, esse é um dos sintomas do serem em evolução, busca, busca Entendi. e busca, desejo, desejo, desejo. Chega um certo momento, pronto, deixa eu voltar, como foi que aconteceu comigo, e depois eu volto no certo momento, não me deixe esquecer, Flor. É, <risos> pois, eu perguntei qual é o próximo passo. E então eu fui dormir, quando foi pela manhã, que eu abri o meu celular logo depois do café, porque eu tenho esse hábito, essa rotina, né? De fazer o meu café direitinho, como uma boa autista que eu sou, eu tenho, eu tenho as minhas rotinas. E então, eu abri o celular e me deparei com uma mensagem do Otávio Leal. Aliás, era um convite e ele começou a falar sobre o terapeuta quântico. E eu sim me, sim, me tocou aquela palavra, terapeuta quântico, ressoou comigo, e eu quis saber mais sobre isso. E foi então que no final ele disse, se esta mensagem ressoou com você, procure a nossa escola, torne-se você também um terapeuta, afinal... O mundo precisa de terapeutas. Cristo uhum. já era um terapeuta e, no entanto, ele foi confundido, não é? E então eu entrei sim em contato com a, com a escola e comecei a estudar. Foi uma coisa linda para mim. Claro que quando a gente começa a assim, estudar essas coisas diferentes, né? A gente acha uau, vou aprender um monte de novidade. Sim, pode até ser. Mas são novidades que estavam guardadas dentro do seu baú, que você só precisava tirar para fora. Então era tudo muito lógico, tudo muito claro que ia acontecendo. E agora voltando, chega um certo tempo que depois de tanta busca, você descobre que o caminho, ele é interior. O caminho é para dentro do seu coração, o que está lá fora, ele só vai te despertar para algumas coisas. Mas quando você encontra a sua verdadeira missão, você se descobre no caminho que você precisa seguir para estar aqui realizando a sua missão de vida, você descobre que esse caminho é simplesmente você parar e simplesmente ser quem você é. Simplesmente deixar fluir. Deixe fluir. Às vezes eu me preocupava. Ai, mas o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? E aí eles falavam comigo. Simplesmente seja você. Simplesmente estar. Às vezes nem precisa dizer nada. Porque você com a sua presença já promove cura. Simplesmente com o seu sopro. Eu vou dar um exemplo você pode ressuscitar alguém uhum. eu vou dar um exemplo aos meus 18 anos 19 anos ainda no Brasil eu estava terminando o meu curso de comissária de voo na escola superior de aeronáutica e naquela semana eu tinha terminado de fazer o curso de primeiros socorros e o meu pai Estava na casa do meu avô junto com o meu tio. Nessa hora o meu avô estava agonizando. E estavam os dois em cima do meu pai, o meu pai me liga de pressa e fala comigo. Cleide vem correndo, o, o papai está falecendo. E então eu fui depressa, mas eu fui, era como se não fosse eu. Era como algo muito racional tinha tomado direção da missão e me levou até lá quando eu cheguei lá estavam os dois em cima do meu avô um massageando o pulso e o outro tentando fazer massagem cardíaca e eu cheguei eu sei que eu sentia uma tranquilidade tão profunda que eu disse para para com tudo para tirei todo mundo de perto e eu simplesmente cheguei Levantei o pescoço dele para cima, assim inclinei um pouco para que o canal dele laríngeo se abrisse. Eu abri a boca dele e soprei. Fiz isso. Quando eu fiz isso, o meu avô fez. Respirou profundamente. Ele virou para o lado e voltou a dormir. Beth, eu saí dali, assim, ó. Sabe o que é assustada? Eu saí assustada. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? O que isso aconteceu? Eu fico até emocionada quando eu me lembro. Porque foi uma energia, assim, para mim. Uau! Incrível. Incrível. E isso ficou guardado. Né? O que... Então, depois, alguns anos depois, as pessoas me perguntavam o que foi que você fez? Aí eu não sei. Eu simplesmente soprei na boca dele e hoje eu sei gente a sua presença é o suficiente quando você tem fé quando você sabe quando você tem certeza daquilo que você está fazendo porque essa certeza vem do seu subconsciente do seu eu superior então milagres acontecem milagres Sim. não é então essas são umas das Experiência que eu tive Porque tem várias outras com as premonições Que eu posso contar Numa outra live, né, Beth? Perfeito, perfeito <risos> Porque tem várias, é várias, várias É tão bom ouvir as histórias Porque as pessoas se identificam Quantos de nós passam por essas situações E não sabem exatamente o que fazer E não sabem nem para quem contar e pensam, às vezes, que estão em situações difíceis. Não, esse é o nosso despertar. Nós estamos uhum. acessando as nossas habilidades que são inatas. Só que a gente não tem consciência ainda disso. E a gente está uhum. numa tribo, né? Onde a gente é reconhecido e pode falar. A nossa linguagem, a linguagem do amor, do despertar, é uma contribuição imensa. Imensa. É verdade. Me veio, em coisa, me veio em mente duas coisas, Beth. É, Jesus disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, basta crer. Sim. E muitas pessoas falam assim, não, o único que ressuscitou, o único filho de Deus era Jesus. Quem somos nós para ressuscitar? Só ele que tinha esse direito? Não. Muito pelo contrário, ele declarou-se o nosso irmão. Então, foi por causa das crenças errôneas né, que nós nos limitamos a ser o ser tão pequeno que nós somos um ser tridimensional preso a essa matriz, que não te deixa ir a lugar nenhum. Porque querendo ou não, Beth, nós continuamos escravos da matriz. Enquanto houver essa diferença social né essa luta financeira pela luta pela igualdade nós estamos presos nessa matriz infelizmente ainda é assim mas isso vai mudar vai mudar ela já, ela já tá sendo desconstruída porque quando tá. as pessoas começam a se soltar dessa matriz e cada ser que se desprende dessa matriz e começa a estar vibrando uma outra frequência, acessando novos espaços, criando para a sua vida, olhando para fora de uma forma diferente, essa matriz ela começa a se fracionar. Né? E ela vai se vibrar. Não é à toa que Crayon está aí com a, a rede magnética da Terra, fazendo todo esse trabalho né, com as frequências novas que estão chegando. Não é à toa que esses seres maravilhosos estão aqui conosco, fazendo uhum. esse trabalho assiduamente ao nosso lado, nos é mostrando verdade. o nosso saber. Né? Então, assim, eu, você e todos os outros trabalhadores da luz que estão despertando e abrindo-se para o um novo, está saindo da caixinha, está saindo da Matrix. Ainda Ela ainda perdeu é, ela ainda pesa, né? Mas Sim. a gente está avançando. É, é, é muito importante, Pet, que nós declaremos todos os dias: Eu sou livre. Eu sou uhum. livre. Para que contratos e chips sejam retirados e desfeitos. Porque Sim. muita gente não acredita nisso. Hoje eu estava até mesmo conversando aqui com o meu marido, né? E ele disse assim para mim. Olha, procura não falar sobre canalizações, sobre o seu mentor espiritual com algumas pessoas, porque senão elas podem achar que você está ficando maluca. E eu digo assim, porque eu, Beth, eu estou num momento que pouco está me importando o que os outros pensam. Se, por um acaso, eu cheguei e sentei do lado de alguém e essa pessoa começa a falar comigo sobre esse tema, por que, que eu preciso ficar ali me reprimindo? Não? Uhum. Eu tenho que deixar fluir, não é? Sim. Porque se ela não ouvir de mim, ela vai ouvir de quem? Somos Sim. ou não somos os trabalhadores da luz. Hoje eu não tenho mais nada para esconder. Hoje eu não tenho mais é. nada. Mais nada. Então quem não quiser ouvir, eu costumo dizer lá no YouTube assim: gente, a plataforma do YouTube ela é gigante. Tem gosto para tudo. Ali tem para todos os gostos. Como se diz, gostos ou gostos? Gostos. É. é. Então tem tem tem conteúdo ali para todos os gostos. Então fique à vontade. Você não é obrigado a ficar preso, a ouvir aquilo que não ressoa com você. Né? Mas fique à vontade. Vai. Mas mais cedo ou mais tarde, vai chegar a sua hora também. Sim. Não é? Sim. Com vai certeza. Com certeza. É. Com certeza. <risos> eu estou assim, numa situação, hoje em dia, é que eu posso falar o que eu quiser. Porque não tem mais nada que me prenda, eu posso ser como eu sou, acreditar no que eu acredito e ponto. Quem não quiser, não ouve. Agora, não vou sair falando para todas as pessoas é que eu sei que aquela pessoa não está aberta é. a isso. Respeito, na verdade. É, é jogar respeito. pérolas aos porcos, né, Beth? Justo, agora assim, nas minhas redes sociais eu falo que eu acredito. Quem não quiser ficar, não fica. Quem quiser, <risos> quem... Eu não ficar aqui. é verdade, Beth, é verdade, é verdade, porque a gente está tentando fazer a nossa parte, né? A gente está tentando fazer a nossa parte, e eu tenho fé, e eu acredito, eu sei que cada um vai sair daqui com a sua mochilinha carregada para a próxima encarnação. Se assim necessário for, né, Beth? Se assim Isso. necessário for. <risos> Essa é a grandiosidade. Tá tudo bem. É, é verdade, é verdade. Eu vou lembrar as pessoas que a gente não respondeu aqui o chat e tal, mas realmente é muita coisa. E se a gente ficar parando, a gente corta o raciocínio. E é. aí já tem outra pergunta. Eu, infelizmente, mas assim, vocês sabem que vocês moram nos nossos corações. Que todos nós que estamos aqui, né? Estamos fazendo parte desse grande momento do planeta. Que é a transição planetária. Gleide, meu amor, minha gratidão por você estar aqui. A todos esses oh. seres lindos. Deixa eu te interromper você... rapidinho. Não. Aqui, ó, a Lucy perguntou assim né, Gleide, o que, que você respondeu para o seu marido? Exatamente o que eu disse aqui para a Beth <risos> né? Se a pessoa chegou até mim É porque ela se conectou com a minha frequência isso. Então algo de bom nós temos para trocar Umas isso. com as outras Tá bem? Isso É isso mesmo <risos> Então, meu amor, minha gratidão Fico muito feliz de você estar aqui. Gratidão eu a todos vocês que estão aqui com a gente. É né? que estão na mesma vibração, Eita. na mesma. Silencio. Olha só. Eita, ele veio aqui me dar um beijinho. E acabou com todo o palco. Pronto. <risos> Flor, eu é que é. agradeço. Espero que vocês estejam me ouvindo. Olha lá, amor. Eu aqui é agradeço pelo carinho de todos vocês, por você ter tirado aí, né, esse tempo para estar aqui comigo, Bet, vocês de casa também, que estiveram aqui com a gente até agora ouvindo eu falando, porque eu gosto de falar agora, né, gente? Porque antes não, principalmente quando eu sou intuída a falar. Aí sim, aí flui, flui, flui. E Bet Posso convidar as Obrigada. pessoas para poderem visitar o meu canal? Claro que sim. Vou colocar, então... na, descrição. Vou colocar na descrição do vídeo. Obrigada, Mas minha pode... flor. Não. Pois é. Pessoal, se você tem interesse em saber mais aí sobre as canalizações, hum. eu também falo de outros temas. tá? Eu agora, hum. Beth eu estou atendendo a um pedido aí também da espiritualidade para eu poder postar o poder do agora o livro o poder do agora apesar que a plataforma do YouTube está colocando um pouco de dificuldade para mim né eu fui intuída pelos mestres aí para continuar então tá lá gente Hoje eu já postei, foi hoje a primeira parte do poder do agora. Esse livro transformou a minha vida. É lindo, lindo, lindo. E quero também dizer a vocês que eu também atendo como como terapeuta quântico, né? Se você conhece alguém que está precisando de alguma sessão de transmutação de energias e outras coisitas mais né, que a gente faz nós somos aí bruxinhas fazemos mais <risos> Oi sim somos bruxinhas somos bruxinhas do amor né então entre em contato pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram porque agora a espiritualidade pediu Beth para eu me dedicar mais como terapeuta então, o trabalho no YouTube, agora ele vai ficar um pouco reduzido, mas eu estou me atendendo ao pedido da espiritualidade, eu estou me dedicando agora às terapias. Tá bem? Tá certo. Tá é onde precisa atuar, é onde a gente atua. Fala o a nome das vai. suas redes. Fala o nome das é, suas redes. Olha, é para todo lado. YouTube, Goldene Fusken. <risos> Que, mas se você colocar também Glade Neubanner, né, vai aparecer por todos os lados também. Tá? É, Facebook também, Goldenefisken, e no Instagram também, Goldenefiskan. É complicado, mas se você escrever simplesmente goldene, né? Já deve aparecer. Tá bom? Obrigada, Lucy. Você colocou aí o seu arroba. Eu vou colocar lá Ai, no, na obrigada, descrição. para Flor. Para tá, as pessoas que virem depois. né? Porque não é tão simples escrever. Mas não. enfim. É, porque e esse é... nome ele não pode ser trocado, Flor. Foi inspiração mesmo por Cryon e assim tem que ficar. <risos> ele já falou para mim. Está tudo bem. Está tá tudo, tudo bem. Está tudo certo. Mas, é? As pessoas vão se conectar com a energia e vão... Sim, Isso não é difícil? Não, nenhuma. Nenhuma. E o mantra que eu sempre amo. Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. E que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê. Harion. Gratidão. Gratidão ao comando Estelar da Luz, que está à frente desse trabalho e nos guia nos instrui, nos apoia, nos sustenta e nos dá intuição para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer porque nós é viemos aqui a serviço da luz então, beijo no coração e gratidão para todo mundo, gratidão